Louvre no dia da Bastilha dia da Bastilha o Louvre é gratuito Mas fica bastante cheio Então a dica é chegar aqui de manhã Que é uma, uma dica que vale na verdade para todos os dias Outra dica é vocês virem uh, por metrô Daí você desce na estação que fala Palais Ela começa com Palais, não é a Louvre Rivoli e se você estiver vindo pela rua, estiver andando o melhor é você entrar no shopping, tem um shoppingzinho chamado do Carrossel e daí dentro daquele shopping é, tem uma entrada para o Louvre e você economiza essa fila enorme que está lá das pirâmides, ó dessa pirâmide, a fila da pirâmide não é para comprar o ingresso é só para passar pela, pelo detector de metal, pela, pela porta de segurança Quando você chega Uh, se você entrar pela entrada principal, você chega ali por cima. Se você tiver usado o truque de entrar por aquele é, shopping do carrossel, você vai entrar por baixo você vai chegar aqui nesse átrio muito bonito. E nós vamos seguir uma tour do Rick Steves. Se você tiver a uh, entender inglês, você pode baixar a tour dele. O app é gratuito e a gente vai agora fazer a tour e eu vou levar vocês na ordem do, uh, da tour dele Vejam um teto, que coisa mais linda Eu estou na primeira sala a caminho da Vênus de Milo e... Que é uma obra bastante famosa Nós estamos fazendo só as obras mais famosas do museu E ali está ela Costas quando você entra, chegamos na sala da Mona Lisa. Olá, como é pequenininha. Pra vocês terem uma ideia. Ó, o quadro do lado, Mona Lisa. Vamos andar até lá. Mais seria é que, Oui. On avait dit que j'avais rien pour réussir. J'ai prouvé que la critique avait rien. Eu tentei uh, comprar o um ingresso pelo site, lá informava que estava fechado. Esse dia é um dia que, se você estiver um, lá na, na, em Paris, você tem que tomar um pouco de cuidado com o que fazer, porque tem alguns eventos especiais. Eu vou te dizer: a gente aproveitou demais o dia, a gente resolveu entrar na, no clima lá dos, dos parisienses. E de manhã, no Champs-Élysées, lá pelas 10, tem uma parada militar. Uh, é muito, dizem que é muito bonita. Parada Militar, nós não fomos, porque a gente perderia a manhã inteira lá, a gente preferiu ir para o Louvre, o Louvre é gratuito, e naquele horário da Parada Militar, ele estava assim, bem vazio, eu achei que valeu muito a pena. Que eu réussisse, que É curioso, Nós estamos aqui na Notre Dame É linda, mas está cheia A gente vai dar uma voltinha Ao redor dela E vamos tentar voltar Amanhã Saindo do a gente foi então, a gente saiu depois da hora do almoço, a gente foi então para Champs-Élysées. Champs-Élysées já estava aberta porque a parada tinha acabado. A gente aproveitou ainda um tempinho ali. Pegamos um daqueles ônibus de dois andares, fizemos um passeio com o ônibus. E no final do dia a gente foi lá para a área de Champs-Élysées, aquela praça atrás da, da torre, e para se preparar para ver o espetáculo de fogos, que é a atração principal E tem muita gente que chega bem cedo Chega em horário, assim, tipo 3 da tarde Acho que até antes E fica bem lá na frente e tal E tem um show muito bonito E se você quer curtir uma tarde, fazer um piquenique, etc Vai, porque é muito legal E nós somos às 7 da noite Eu achei que não valeu muito a pena Porque nós ficamos... Mais para trás foi ótimo para ver os, os fogos e, mas a gente ficou numa área assim. Nós tivemos que esperar quatro horas até as 11 da noite, não era uma área muito legal. E daí, na hora da, da apresentação, na hora do começo do show uh, de fogos, é, várias pessoas foram assim meio que se infiltrando e tal, e foi a mesma coisa que a gente tivesse chegado às 10 da noite, então eu achei assim, ou chega bem cedão de manhã, sei lá, depois do almoço já faz seu piquenique lá, não pode levar álcool, então leva sua bebidinha não alcoólica, E ou então chega às 10 da noite, como todo mundo, que tá tentando, e vai tentando lá se infiltrar, o espetáculo é maravilhoso, vale muito. A gente tá aqui, na frente da torre, daqui a pouco vai começar o um show, e de noite vai ter os fogos. Aqui tá super cheio. super lotado. E a gente arranjou aqui um lugar pra gente sentar. O pessoal vem, faz piquenique e fica aguardando o show. França no dia do final da Copa e o povo tá indo pra festa, a gente tá indo pra Champs-Élysées também, e o povo tá indo ou pra Torrieta ou pra Champs-Élysées pra torcer pro time. Vamos torcer pra esse time ganhar, né, porque o povo tá animado. Eu queria dar uma dica para vocês: que é quando você chega na porta e fica achando o você vai ver uma fila. E eu acabei nunca comprando porque eu não queria pegar fila Mas na verdade se você entrar pelo lado da, uh, do café que tem na frente E pedir para experimentar os macarrons Você vai ser trazido até então, um café que tem do lado de trás E ali você pode experimentar o seu macarrão E você pode também uh, pedir os macarrons para levar Então a gente vai dar uma mosquitinha para vocês Essa aqui é a loja E atrás da gente, olha, fica o café que é muito bonitinho e o melhor é que o café não tem fila é, O jogo vai começar o final da Copa vai começar daqui a uma hora e meia a gente está indo agora procurar, procurar um lugar para assistir o jogo e realmente o pessoal já está vindo aqui para Champs-Élysées ali no Arco do Triunfo, se vocês virem já tem uma parte onde já está fechada pelos carros de polícia e a gente está esperando que eles ganhem embora parece que nós três somos os únicos estrangeiros que querem a França ganha, o resto está tudo torcendo pela Croácia, mas vai ser uma festa bonita se eles ganharem. Note ali no Arco do Triunfo o tamanho da bandeira que eles penduraram. É... Foi para comemoração do Dia Nacional ontem, mas é também para hoje para pro... a final da Copa do Mundo.